O Di Cavalcante nasceu no Rio de Janeiro, veio para São Paulo para estudar Direito na faculdade do Largo São Francisco. Só que ele fez algum tempo a faculdade, deixou a faculdade e mudou para Ribeirão Preto. E lá, junto com alguns parentes, ele começou a ter uma vida bem mais boêmia. Ele foi para o Rio de Janeiro de volta e na Lapa, em Santa Tereza, ele teve contato com os bordéis, com o lado mais lírico da cidade, mais despretensioso. E gostou muito dessa atmosfera. E era uma atmosfera muito musical também, porque era onde tinha música popular.